No vídeo de hoje eu vim ensinar a vocês a como fatuciar seu Puff Basicamente tem um catálogo aqui no pet shop Que você precisa comprar as coisas É nesse catálogo aqui, com a amarela Catálogo dos Puff Tem comida tem itens. Eu posso comprar esse fone, esquenta orelha Que é muito legal Esse laço, pra minha Puff, né? Meu Puff macho, que no caso os machos usam lacinho, tá? Uh! Arrasam Aí as meninas usam uma coisa mais máscula Tipo esse sombrero aqui <risos> Oh, tem muita coisa, gente! Todos os Puff pode usar, entendeu? Eu vou fazer esse teste, porque aqui só tá o Puff branco Mas todos os Puff pode usar Ó essa daqui pra meninos Rosinha, eu vou pegar os mais legais Aqui, eu não vou gastar tudo, ah, quer saber Eu vou comprar tudo, sabe? Vamos comprar logo tudo Essa hélice também é mais bonita Essa tiara horrorosa Não gostei, muito simples Gosto de coisa assim, chamando a atenção De todo mundo, entendeu? Olha essa coroa De reizinho pro meu Puff Chapéu de Safira? Safari <risos> Safira, então foi esse chapéu de cowboy Ai, que aventureiro Olha esse cabelo Destemido Olha esse topete, gente idade da pedra Caraca, tem segredo, viu? Eu já fiz segredo desse, desse catálogo Vou deixar pra vocês Vou fazer de novo Olha, tem muita coisa, caraca Tem até panela o um menino maluquinho Tem puff mexe cuca Dá pra ser vestir com avental De ciaolo E tem índices que são específicos Pra cada puff Então aqui tem, ó O símbolo Bola Puff azul hum! Canhão Puff vermelho Cadeira e câmera de diretor do Puff amarelo Puff amarelo boneco com hélice do Puff verde Puff verde Globo espelhado do Puff roxo Treinor real do Puff multicol Nunca tinha visto esse E é bem baratinho, né, gente? Só 200 moedas Tem garrafa de água e tem prazo Eu já comprei? Comprar E tem casinha também e você pode escolher a cor Que lindo, velho Ah, mano, amei Também tem nossas camas pro Puff tem um e-grupo Puff também, cadeira de Puff. Ah, eu vou comprar. Arranhador grande. Eu amei muito essa cadeira, velho. E eu já fiz o selo de ter 16 puffs no igru. E aqui tá meus puffs, eu tenho mais de 16 né gente E eu vou testar aqui, deixa eu ver, um puff dourado, vamos lá Eu também já ensinei como ter um puff dourado no Clubinho Brasil Só vocês assistirem, o vídeo tá aí Vamos pentear né Vou mandar uma comida pra Jabiraca Porque senão eu nem sabia que o nome era Jabiraca Beleza, isso Aqui em brinquedos, cadê os brinquedos? brincadeira ah, britadeira Vala meu pai Ok né gente Ih não dá pra clicar nele mais Bugou Bugou Acho que eu vou ter que sair Entra do Igru. Desbugou gente Vamos lá de novo Quero ver você usando esse daqui Caraca Legal É isso, gente, que eles fazem. Eles brincam, mas toda hora você tem que clicar aqui. Deveria adicionar uma opção mais fácil pra, ir, pra brincar, né? Toda hora você abre isso, é muito chato. Aqui dá pra dar banho, entendeu? Onde ele toma banho? Não é nem água. Bicho é lindo mesmo, hein? É na pepita de ouro, estraçaiado. Aqui faz ele dormir, não vou fazer ele dormir. E aqui tem a coroa, tem um bocado de coisa, velho, que, que ele pode usar. Ai, que fofo, velho. E assim você faz isso com seu puff, né? Eu vou adicionar em todo mundo, gente. Vamos lá, puff roxo. Bicha dançarina mesmo, hein? Eu sou toda torta, mas dançou. Calma, minha filha. Ela faz bolinha. lá frente, corno. Ai, vai ser muito irado um roxo com verde. Ela não gostou, né? O que é picuqui? Fala, meu pai. Deixa eu ver um lacinho se ela gosta. É, o laço ela gostou. Vai ser macho. Isso mesmo, minha filha. Vou fazer o com verde agora. Alguns inter eles não gostam, né? Eles gostam mais de outros. Esse aqui gosta da hélice. Puff e voador. voador. Deixa eu ver se é daqui ele gosta, né? Esse aqui. Ah, se tu gosta nessa né, fada. <risos> Vai ser essa daqui, pinguim Lucas Oxi, isso. Linda! Linde! Puff preto! É a tal da Nina! FOGO NA XERECA! Ah! Hum, você gosta desse fone, né? Gosta de escutar um Ariana grande, nessa né? fada. Pois vai ser um lacinho a combinar. LINDY! Perfeita, não que gravar um filme em adulto <risos> com os puffs. Ai, adoro Deixa eu ver, ele gosta desse povo? Ele fica feliz com, com esse Ah, já sei o que ele gosta Mas também não gosta de nada, filho, uma égua Ah, ele gosta de semestre cuca. Pois não vai ser. Vai ficar horrível com esse povo na cabeça. Arrasei, né? Nani, nani, nani, nani, nani, nani, nani, nani. Ah, vai pela corda. A bicha quica demais, hein? Você é louco. Arrasou. Ah, essa daqui gosta de pular, gente. Hum, entendi Vai lá. Flexível, <risos> provavelmente ela gostava do laço, mas eu já usei. Vai ser esse cabelo aqui, não? Você é macho, rapaz. Parece ser o seu Sazuki. Esses nomes é os nomes dos meus inscritos que eu, que eu, que eu homenageei, gente. Agora que eu entendi. Ah, ele gosta de pilotar um avião. Tentou, né? Ah, cientista. Acho que ele gosta de... Não. Eu já devo ter usado já Vai ficar com a hélice do puff verde Ah, ele gosta também? Você gosta, então vai ficar com a coroa Azul Nosso puff é azul, gato Eu Acho que o gato cheque não é mais inscrito Mas eu vou deixar mesmo assim Ele só gosta de brincar com a bola? Acho que eu não comprei todos os Inter, né gente? Cada um vem com dois Inter, né? Ah, ele bate um bolão ele bate na bola hum, Gostei Ele só tem esse tem né? Fazer o quê? Provavelmente Ele gosta desse fone azul Não? Gostou de que, meu filho? Esse daqui ele sorri, ah, quem não gosta de dormir, né? Ah, esse, ele gosta desse Calado, vai usar a musiquinha da. Ah, ele gosta também? Ele gosta E esse aqui, você gosta? Não gosta, então vai usar esse Puffy branco, um copo de água. Ó, o nome do inscrito, Gelinho, ah, que fofo. Ah, ele assopra, faz nevar. Faz uma nuvem, macumbeiro. Esse aqui. Aí ah, ele patina. Aí ah, ele faz patinação, velho. Vamos parecer uma pomba gira você gosta de vestir? Hum... Todo mundo gosta desse, né? Na moral chapéu de soneca E esse? Você gosta também, né? E esse? Vai ser o Mestre Cuca agora O Puff Vermelho agora Vamos lá Ah, eu já conheço esse Ah, ele tem dois, então tá faltando um do Puff azul Ah, ele gosta de derrubar as coisas Ué, as coisas do meu puffs estão desaparecendo Na cabeça, gente Não tô entendendo Ali, agora apareceu O nosso The Ogre. Agora vai virar uma bala de canhão ó. Ué, gente Tem dois copos de água aqui Não tô entendendo mais nada Vala, meu pai Bugou o bagulho Ai gente, eu já tô perdido aqui Num puff vermelho, Diogo Tem tanto Diogo aqui já, já tá bugado Hum, tem muito inter, gente, Dá pra um bocado de puff, vai ficar com a hélice Aí ele gosta Misericórdia, vai assustar outro, vai Você gostou desse? Você gosta desse? Ele gosta de tudo Não, peraí Você gosta desse? Ah, eles gostam de tudo, gente. Agora que eu percebi, eu não tava dando tempo pra eles reagirem. Pronto! Gosta desse? Aí ah, só fica feliz nesse. Deixa eu ver. Ele só fica feliz nesse, então vai ser nesse Vou ver o que tá faltando do Puff of Já volto Parece que o jogo, não é o jogo que tá bugado É eu que coloquei duas vezes, duas vezes o nome do inscrito, gente Que eu tô levando pro quintal, ele não tá sumindo Meu Deus, Derek, o que, que eu fiz? Ok, ó, deixa eu ver Ó lá, Maldi Vou levar pro quintal, ó. Aí tem outra aqui escrito Maldi o que, que eu fiz, gente? Eu fiz uma bagunça Eu não encontrei o objeto do Puff azul Tem dois cachorros Levar um pinto e tal Os Puffs selvagens, né? Como são dito Aqueles Puffs que não é normais Tipo, eles só podem ser levados pro hotel que é um seres... É da raça Puff, mas é uma espécie diferente, entendeu? Acho que nem dá com um gato também Deixa eu ver com o Olaf isso aqui é o Olaf? Cadê o Olaf? O Olaf também. Então não dá Vou levar eles. Gente, meus Puff se multiplicaram, tá? Por causa de Puff com o mesmo nome. Eu não fiz isso. Eu sou totalmente... Nossa, eu não sou louco, gente. Pelo amor de Deus, o que é que eu fiz? Ó okay, aqui, tem vários noni -none. Meu Deus, o que, é que eu fiz, velho? Cadê meu Puff multicor, gente? Eu não tenho Puff multicor. Um tanto de Puff e não tenho um Puff multicor. Vamos lá pros últimos. Falta o Puff laranja. Colocar no nosso inter Eles gostam de tudo, parece, entendeu? Quer ver? Eles pulam em tudo. Pula. Pula, corno. Dentão da Mônica aí. Toma isso aí. Ó, oh, o Diogo de. <risos> Ai, muita coisa na cabeça. É, deixa eu ver. Alice, tu gosta? Eu comprei dois chapéus elétricos, meu Deus. Gosta também, ele ama, quer dizer, ele ama, ele não gosta isso aqui, chapéu de aviador É, pula em tudo, né? Já deu pra ver que o Puff tá nem aí Vai, usa esse já que vocês gostam de tudo E ao total, parece, vamos ver, um, dois, três, quatro, não, um, dois Calma aí, não se mexe não, do água Tá, tem dois Puff vermelho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 é 10 puffs mesmo, né, gente? No caso, faltou um ulticô. Deixa eu ver se ele não tá no, no quintal. Pra ir pro quintal, é só você vir aqui nessa porta. E uma coisa, só dá pra cuidar dos seus puffs no seu igru, tá? Então não tem como cuidar aqui no quintal eu não, eu não tô entendendo, tá faltando algum puff? Tem muito puff, gente E por último, agora eu vou arrumar meu igru Para os meus puffs, esse é daqui nunca carrega, né? Na moral, deixa eu ver se tem algum igru maior Esse igru aqui, que eu já tenho comprado Eu, eu, eu gosto dele, porque ele é grande Mas a cor dele, gente, meu Deus Vamos ver o que dá pra fazer, né? É, tá num campo de futebol. Deixa eu ver se esse daqui fica bom. Eu gostei. A floresta. Nossa, muito branco. Muito branco. Esse aqui tá melhor. Vamos ver com mais cobi no chão. Pode ser esse. Pra dar uma melhorada. Agora, a parede não tem como a gente fazer nada, né? Vamos ver. Esse índio aqui. Eu tenho uma caixa da dimensão. Vou colocar. Agora eu queria ver as coisas pro puff que eu comprei. Aqui, ó. A cadeira. O arranhador. O igru. Ah, pequena, muito pequena Um berço. Esse daqui que é um segredo do catálogo. O pote de água. O pote de comida e esse daqui é o de água. Dá pra mexer? É, dá pra colocar assim. Pra ver se meter o bocão aí. Graças a Deus, não fazem cocô, né, gente? E assim ficou meu igro, meus 10 puffs, né? Cada um de cada cor. Que eu me lembro, eu, já, eu tinha pegado o puff multicor, gente. E agora eu posso sair para Eu vou levar um que tá aqui no quintal, entendeu? Pegar o monguel, que é o único que não tá com nome repetido. Os outros tá tudo com nome repetido. Gente, olha eles brincando! Eu não sabia que tinha animação, velho. Eles iniciam a animação AC1, né? AC2. Tipo, modo antigo. Eles ficam com a cara antiga. Expressão antiga, olha lá. Cofi verde. Estão com expressões antigas. Ai, que lindo. Ai, ficou lindo. Fica assim, filho. Papai ama muito. Olá, eles brincando, velho. Eu vou comprar mais coisa. Volta aqui, Mongel. Você que vai caçar moeda pra mim. Eu vou comprar essa casa cinza aqui. Que ela é cinza, né? E deveria ter o Puff cinza no Coping Brasil. De outras cores, não tem. Não tem cinza aqui pra escolher. É um segredo. E pra mim só tem essas coisas. Deveria ter mais. Eu amei, velho. Ó, o Puff. O Puff. Multicô brinca assim na cadeira dele, ó. Não sei, tem pouco segredo nesse catálogo. Aqui que tem um arranho. O condomínio. O bagulho travou de tanto eu usar. Ah, destravou agora Só porque eu falei Olha lá, a rosa da é velho Olha o vermelho, eu tô bem dormindo ah, Mas dorme muito pouco Bebe a aguinha, vai Uma aguinha Bebe a aguinha, vai Ih, esse daqui ele não gostou Primeira vez que eu vejo Olha o amarelo tem é exigente Ele é muito exigente, gente Vá lá, meu pai Os outros gostam de tudo Ah, esse daqui ele gosta com esse aqui, Tafarel Será que usando, mais, usando o que eles gostam Eles dão mais moeda? Ah, tem como soltar, né? Seu Puff Aqui, gente, tem como dar Eu vou ter que dar, gente, porque tem um bocado de Puff Eu não tô aguentando mais tanto Puff Caça o tesouro dos Puff Puff saudável pode encontrar mais moeda Tá vendo? Pude procurar tesouro enquanto você descansa Tente em vários lugares O próximo, deixa eu ver Aqui é o certificado de adoção e aqui eu posso dar ele, né? Acho que eu vou fazer assim para algum meus, meus puffs multiplicado, vou deletar eles. Então é assim que se deleta um puff, deixa ele para natureza. Só então, você clicar aqui em seu puff, vai ter um certificado e como encontrar mais tesouro, dando mais cuidando dele tudo certo com a barra cheia, ele vai estar tá mais feliz, vai encontrar mais moeda. E aqui no X você liberta ele para natureza. Lembrei que eu adotei o Puff Multicore Na minha conta secundária Gente, então eu tô aqui com o Puff Agora, com o Puff Multicore e vamos comprar as coisas para eles, né? Porque nessa conta aqui eu não tenho ainda as coisas dele. No caso, esse trono real do puff aqui. As outras coisas ele pode usar, né? Esses daqui, mas. Inclusive, parece que eu tenho dois puffs multicolor, é um. Ali tá leão vermelho. Só me op. Eu lembrei, gente. Na verdade eu lembrei não. O próprio YouTube recomendou o meu vídeo. Falei, ué, foi em outra conta. Ele não gosta, gente. Vamos ver o que ele faz. E tem dois puff e na minha conta principal não tem. Beleza. Ok, gente. Bugou. Uh, que lindo. Valeu a pena. é muito bonito ele, né? Todo mundo de cor. íris LGBT. Ele gosta. E a nuvem faz o quê? Vamos ver. Sai da frente, meu povo. é muito rei, né? Ainda dá uma piscadinha. Ai, safado. Vai ficar com o de bobo da corte mesmo que eu não goste. Ui. Amei, combinou muito. Ele vai ser o meu Puff, que eu vou andar com ele, né? Meio bugado. Cadê, gente? Sumiu de novo. E parece que eu já fiz o selo de 16 Puff nessa conta também, hein? Aqui o menino, camuflado. Agora tchau. <risos> Tesouro dos Puff.